Oi, eu sou o Cup e já me perguntaram várias vezes como é que eu faço para o meu cabelo passar disto para isto e permanecer saudável com cara de cabelo vivo, o que é irônico porque cabelo é um tecido morto, enfim. Hoje eu vou compartilhar algumas informações que eu adquiri e dicas que eu posso dar a partir das minhas experiências com descoloranças e que podem ser úteis para você. Eu vou estar falando de alguns conceitos básicos e que não é uma visão profissional, mas muitas vezes a gente realmente não sabe nem os conceitos básicos e acabamos errando coisas que facilmente poderiam ter sido evitadas. Então, não deixe de se inscrever e de deixar um like aqui no vídeo, vamos lá? Antes de tudo, eu acho que é importante a gente ter uma noção de o que é o processo de descolorir o cabelo. No nosso cabelo, existem algumas proteínas que se chamam melaninas, que são as que dão cor ao cabelo. Existem de dois tipos, as que dão as colorações amarronzadas e as que dão as colorações avermelhadas. É o balanceamento delas que vai gerar o espectro de cores capilares naturais que a gente conhece. O objetivo da descoloração é de retirar a melanina do fio, mas para fazer isso, ela precisa agir no córtex do fio, que é bem no interior, e para isso, antes, ela precisa agir em todo o fio. E aí que vem o processo que o pode colorante com água oxigenada promove, que é a oxidação no primeiro momento, que vai enfraquecer os fios e a cutícula, que é essa parte mais exterior E é necessária para o próximo momento que é o clareamento Que é a remoção das melaninas É necessário porque apenas com esse enfraquecimento Que as melaninas conseguirão ser removidas É como se estivesse abrindo um caminho Quando naturalmente não é tão aberto assim Inclusive é por causa deste mesmo efeito Que é possível tingir os cabelos de forma efetiva Você tacar um azul no cabelo preto não vai aderir e mesmo se a pessoa tiver naturalmente um cabelo loiro claro, pode até ficar com a nuance de cor ali. Mas vai ser necessário uma descoloração para realmente atingir a cor desejada. E é claro, esse enfraquecimento é o dano que a descoloração causa. E ele é irreversível. Seu cabelo muda a estrutura e ele não vai voltar à mesma forma que ele era quando ele era virgem. Mas não é só porque ele está diferente que é o fim do mundo. Você pode se preparar para que os danos sejam o mínimo possível e depois tomar os cuidados para suprir suas novas necessidades. Tá, vamos falar um pouco sobre os produtos. Para descoloração é necessária você obter um pó descolorante e uma água oxigenada. A água oxigenada, ela é sempre ofertada em diferentes volumes. Vai ter 10, 20, 30, 40, se tiver mais do que 40, eu vou me assustar. Esse troço não deve ser seguro. Então, a diferença do volume das OPS que é água oxigenada, é basicamente quão rápida vai ser a velocidade da oxidação. Então 20 volumes vai ser bem lento, enquanto 40 vai ser bem mais rápido. Em tese, um não descolore mais do que o outro, mas vai demorar mais para atingir aquele nível de descoloração. Então a escolha vai depender mais do estado do seu cabelo no momento ou da sua intenção com a descoloração. Em certos momentos, por exemplo, usar uma ox 40 pode ser mais seguro para o seu fio do que usar uma ox menor, porque ele vai terminar o trabalho de forma mais rápida. Entretanto, essa velocidade pode ser perigosa caso o seu cabelo seja ou esteja frágil, por exemplo. Então, é bom levar isso em consideração. Algumas coisas sobre esses produtos é se atentar a como manuseá-los. Estes são produtos químicos e devem ser guardados de forma apropriada. Não devem ser mantidos abertos porque eles vão perder a sua eficácia. Inclusive, o pote colorante é inflamável. Então, realmente se atenha à forma apropriada de as manusear. Já se você quer saber. Qual a melhor marca para usar? Esse não vai ser o vídeo para isso Mas faça essa pesquisa Veja quais você tem na região Se você vai pedir online ou não Pesquise sobre aquela marca Reviews, opiniões, especificidades Toma cuidado para não acabar comprando um pó descolorante De pelo ao invés de cabelo Tem gente que faz isso Existem marcas que vão ser melhores para luzes marcas que vão ser melhores para uma descoloração global e tenha em mente que vale muito mais você gastar mais na descoloração nesse processo e assim ter um mínimo de dano do que depois ter que se estressar pra caramba e gastar os tubos em tratamento para um cabelo que nem vai estar tá tão bom assim porque ele vai estar tá danificado mas agora uma dica que eu posso dar é que a cor do descolorante não influencia no efeito dele, mas as pessoas falam que, o ah, descolorante é azul, é roxo, cor de arco-íris, se por na causa disso ele é melhor. Mas não. Tem gente inclusive que reclama que descolorantes que não são brancos atrapalham de ver como é que está o estado do cabelo ao longo da descoloração. Eu usando nunca tive esse problema ao usar descolorantes azuis. Inclusive o meu descolorante preferido no momento é azul. Mas não faça sua escolha como se só porque ele é azul ou qualquer que seja a cor ele é melhor. Esse é um aspecto comercial. E agora algumas dicas para antes de você descolorir. NÃO LAVE O CABELO Nosso couro cabeludo ele está sempre produzindo um sebo que causa oleosidade no nosso cabelo. Entretanto, ele tem uma função que além de dar brilho, elasticidade, ele protege os fios. Então é interessante que você não tenha retirado toda essa proteção dos cabelos logo antes lavando-os. Fique uns dias sem lavar antes de descolorir. Uma coisa que também é muito falada é o uso de óleo de coco, também para proteger os fios e diminuir os anos. Tenho visto, entretanto, que com ele todo o processo fica um pouco mais lento. Algumas pessoas acreditam que isso vale a pena, outras preferem não fazer. Então há quem prefira usar para proteger um pouco mais o couro e os fios, e quem não prefere. Mas, inevitavelmente, é bom que o seu cabelo esteja bem cuidado recentemente, que tenha suas hidratações, humectações, reconstruções em dia. E é claro, antes da descoloração, Faça um teste de mecha. Nisso, você pega uma parte, uma mechinha do seu cabelo e faz a aplicação do produto, geralmente não da frente, pega de trás, assim, da nuca. Faça uma aplicação da forma que você vai fazer quando aplicar, pois assim você consegue perceber se o efeito vai ser bom, se vai agir bem. Quando danificar o seu cabelo pode ficar no fim de todo o processo. Especialmente se você já tem alguma química no cabelo, porque pode ter o perigo de ocorrer corte químico. Então é melhor se prevenir, gente. Fazer teste de mecha, entretanto, não é uma garantia, porque na hora que você fizer de verdade, você pode acabar não aplicando da mesma forma que você aplicou no teste de mecha, porém é uma das formas mais efetivas de você se prevenir. Inclusive eu realmente diria para você tomar muito cuidado caso você pense em ter mais de uma grande química no seu cabelo, como se descoloração e progressiva ou diversas descolorações seu cabelo pode até sobreviver, mas será que o estágio final vai ser agradável? Vale a pena se você for fazer, pelo menos faça o um teste de mecha e tenha bastante certeza. E também a dica é de você gravar um vídeo para o YouTube, porque esses vídeos do pessoal cagando seus cabelos costuma irritar. Tô errado. Vamos falar um pouco sobre durante o processo. Isso, se for você que vai descolorir o seu próprio cabelo, porque se você for, é bom que você já tenha preparado algumas coisas, como por exemplo, ter alguém para te ajudar durante o processo, aplicar o descolorante sozinho onde você não consegue ver. Pode ser muito complicado. E se você não tiver ninguém, pelo menos já se planeje como é que você vai estetorizar o cabelo, para que na hora você não se embanale demais e acaba demorando. Eu já descolori o meu próprio cabelo diversas vezes. Porém, nessa época, eu tinha apenas uma franja na parte da frente ou algumas mechas assim, lugares que era visível. Então era fácil pra mim eu descoloria o mesmo bem rapidinho ali, sem nenhum grande drama. Mas desde que eu comecei a descolorir todo o meu cabelo, eu não fiz só. Sozinho nenhuma vez. Ou eu tive ajuda de alguém ou de um profissional cabeleireiro. E eu não faria meu cabelo todo sozinho. Tá, quando você for fazer a mistura do pó com água oxigenada, lembre que a proporção é 2 por 1. Um. Ou seja, o que você colocar de pó descolorante, você vai colocar duas vezes de água oxigenada. Aí tranquilo, você mistura, vai engrossar um pouquinho, espera um pouquinho e pode aplicar. Uma coisa para se atentar também é que os fios próximos à raiz tendem a descolorir mais rápido. Então vale a pena você começar a descolorir todo o comprimento e depois você ir para a raiz. Se você começar pela raiz, você vai criar aquele efeito onde a raiz vai estar muito clara e o resto vai estar tá num tom mais escuro. As embalagens sempre dão uma estimativa de, se não me engano, 20 minutos, mas o ideal é de sempre estar verificando o estado do seu cabelo. Lembrando que você não começa a contar o tempo no momento que você termina de aplicar o produto em todo o cabelo, mas sim quando você começa a aplicar. Porque assim, se você desetorizou todo o seu cabelo, você vai começar por uma parte, quando você estiver chegando na outra parte, no final, essa parte já vai ter ficado por alguns minutos descolorindo até tá clareando já. Eu mesmo começo o um montador logo quando eu começo a aplicar e quando eu termino eu faço uma outra marcação, que aí eu sei diferenciar quando que esse lado aqui tá na frente desse outro lado. Agora, depois de você ter feito a descoloração, você já está loiríssima como era a intenção. O que fazer? Esses primeiros momentos são os momentos que o seu cabelo mais vai estar com um aspecto seco, sem vida. Porque acabou de ocorrer tudo ali. Sem vida é normal, né? Porque, como dissemos, tecido morto. Esse vai ser o momento de você começar a conhecer o seu novo fio e suas necessidades. Algumas coisas que sempre vão existir Vai ser uma grande necessidade De hidratar, nutrir e especialmente Reconstruir, mas as especificidades Vão variar A depender de como é que era o seu fio Antes, quantas vezes você descoloriu E de todos esses fatores que implicam No estado do seu cabelo, por exemplo O meu fio gula bastante, o meu cabelo Virgem é grosso Denso, ou seja, eu tenho muitos fios E é bem liso, naturalmente Ele ondula um pouquinho Nas pontas, mais descolorido ele fica bem mais cheio e também ondula bem mais Eu também sinto muito mais a necessidade de estar desembaraçando ele E de que ter dar formas Porque ele fica muito com vida própria, sabe? Ele acorda de um jeito, às vezes eu tenho que falar Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Com ele virgem, eu não precisava lidar com essas coisas Mas agora uma ressalva também Tem algumas pessoas que vão descolorir o cabelo e colocam na mente Gente, se der errado, eu vou passar um preto e pronto, acabou mas, gente, um preto, ele não vai salvar nada, ele não vai melhorar nada os aspecto Se o problema for o aspecto do cabelo, o preto só vai mascarar a cor. Inclusive, se você estiver usando uma coloração permanente, vai até adicionar mais química ali, porque vai química em coloração permanente. Agora, pergunta, se prefere fazer em cabeleireiro ou em casa, você mesmo, qual é o melhor jeito? Qual é mais seguro? Muitas pessoas têm muita ansiedade de fazer com cabeleireiro. Eu, particularmente, tenho muito receio de cabeleireiro por experiências passadas. Não necessariamente com descoloração, mas com cortes e coisas assim. Mas assim, em relação à descoloração, as minhas melhores e piores experiências... Foram com cabeleireiros. O que, que eu concluo com isso? Vai depender do profissional. Tem muito cabeleireiro aí que não sabe fazer uma descoloração decente. Às vezes sabe fazer luzes, mas só isso. Vai fazer uma global? Não sabe. Vai platinar? Não sabe. Vai passar uma cor colorida? Não sabe. Já teve profissionais que fizeram descoloração em mim que eu, em minha inexperiência, fiz melhor. Mas, com certeza, vai ter quem vai ser muito profissional nisso. Minha dica é de conversar com o cabeleireiro antes procurar o máximo de informações que você pode agregar. Olha nas redes sociais, procure por experiências passadas, pergunte essas coisas, veja pessoas que descoloriram da mesma forma que você no passado, se foi bom, se não foi. Isso tudo antes de você tomar a sua decisão para você garantir de que o profissional que você está escolhendo realmente vai fazer aquilo que você deseja e que vai valer o custo que você vai pagar. Que geralmente não é barato. E que realmente não, não deveria ser também, porque aquela pessoa é um profissional. Pelo menos deve ser, no caso, né? É sobre isso que estamos falando. Cabelo costuma ser muito uma coisa que usamos para demonstrar a nossa personalidade. Então vá fundo naquilo que você quer fazer, seja lá o que você for fazer no seu cabelo. Seja honestamente você. Essas foram as dicas que eu separei para esse vídeo. Espero que tenham sido úteis, mas me conte aqui nos comentários se você já teve alguma experiência capilar interessante, já pintou, já fez um moicano carpado invertido, você já descoloriu, tá aqui porque vai descolorir? Me conte aqui. Por favor também me siga nas minhas redes sociais. Eu sou arroba em todos os lugares, mas lá no Instagram eu produzo um conteúdo bonitinho, impecável, por eu pra vocês, então vamos lá. E agora eu vou ficando por aqui porque o calor tá bonitinho? Tá bonitinho até, tá? muito Mas a minha casa é no lindo. então eu quero voltar lá para as minhas cores lindas de sempre. Tô com saudades. É isso, até mais.